Vamos fechar com a música do Def Baramano ao lado do, do Wesley de Ramos. De Ramos deixei beijinhos e de abraços e vamos fechar com a música. Manda beijinhos à minha esposa lá em casa é. e um forte abraço aos meus fãs. Estão organizados, é só... Estão organizados. Estamos, organizados, estamos, organizados. Sim, estamos Aqui atrás aqui temos o Wesley vira só, vira só. Olha, aqui temos o aqui Wesley Ramos, e O que é Organizados. Investimentos o mais alto nível. Está aí o Wesley Ramos, Baramano e Nós queremos isso aí. Investimento na imagem, investimento naquilo que é a música moçambicana. Pode virar, beijinhos e de abraços, deixa aí e vamos fechar com a Bom. Não, não, o Neve, o... Aí está, Baramani, desculpa esse corte então, pode deixar... -me não, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, já está tudo dito, pronto <risos> Sexta-feira encheu, é sexta-feira encheu, é pronto okay. Até próxima semana estaremos juntos Aí está, <risos> vamos bater a última faixa do Neve E eu volto aqui para dar as minhas últimas considerações Vocês são um povo laborioso Povo que sabe o que quer e como quer Obrigado Barri <risos> la bachelet Barri Hey, always, Leramos. Are you ready to be the host of the Mozambicans? Yeah, man, I'm ready to be. Let's go. Yeah, man, be. Let's go. Um cotiracá deu, era um vaquinha desse. Pari a botija no mega boi. Just so much I Direta até o final, um bracinho um L'Ombu E l'Ombu Anacona Barila Machelet Barila Marisha Da comunidade e comissão. Ao lado do Enzeramos tira caixa. Agora informaram só dois minutos aqui, expliquem qual é a principal mensagem dessa música e vou fechar aqui o programa. É assim, é uma música de chamada de atenção, apelo Exato. a todos os servidores públicos, todos okay. os trabalhadores, uhum. todo aquele que serve a uma pessoa na rua, okay. quer seja no seu gabinete, instituições privadas. Exato. Públicas uh -huh. saibam servir bem. Porque todos nós somos servidores okay. públicos. Copiem. Está está. Aqui o inspetor do seu programa nos serve bem. Okay. Não há motivos de queixa. É isso que nós queremos. É isso, aí. é barbado. É, é, é, é, é tudo é tudo. Vamos fechar o programa com muito obrigado, Baramani. Dia 26 estaremos hoje. em show. Eu sure. é agradecer. Acho ah, que isso aí que eu quero agradecer é que possa sair aqui. Assim foi o nosso show. Todas sexta férias nós recebemos aqui ao mais alto nível. As jovens que dispensam qualquer tipo de comentário quando se fala de música à boa disposição e fazerem acontecer ao mais alto nível. Na Rúbrica, a Sona TV, nós recebemos aqui. Não importa a província, não importa a zona, não importa o bairro. Nós recebemos desde que haja trabalho acima de tudo. Olha direto aqui no programa mais firme. Uma dica que eu vou deixar aqui. Dia 26 estaremos em show. Nef Barmani, Missas de Keto. O aceleramos, CJ, para um grande espetáculo ao mais alto Nível. A autorização já está feita Uma dica muito importante também Não deixem de seguir a nossa página no Instagram Repopo Channel Most Essa semana é tudo Foi um enorme prazer trabalhar para cima o carro O Não Vamos lá com o Chikwita Manguaregitsi O carimão pequena na ponga Até Mangwana. Fecha